E aí, tudo bem? Alexandre Alguerra, senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas e marketplace em toda a América Latina. Ninguém tem todo o atendimento que nós temos simultâneo mais de 300 empresas e nem a quantidade de colaboradores dentro da nossa consultoria, que chega a 31 pessoas atendendo simultaneamente mais de 300 clientes, mais de 2,5 bilhões de faturamento o ano dentro da nossa consultoria. Mas vamos ao que interessa realmente, né? A gente já fez vários vídeos sobre as mudanças do Magalu, tem live junto com o Lei Soares, né? o diretor de Marketplace, o Leandro Soares. Está disponível para você assistir na íntegra, a gente falou um pouco sobre tudo isso. Mas eu resolvi separar um pedacinho disso daqui, porque tem muita gente aproveitando para falar, né? Principalmente dos R$ reais, ó, acabei riscando a parte de baixo, dos R$ reais, quando o produto custa menos do que R$ reais, o que acontece. Então vamos recapitular isso para que você entenda o que acontece com o seu produto e ao mesmo tempo colocar a conta correta e eu já explico o porquê. Bom, vamos lá, porque que eu resolvi separar só esse pedacinho? Eu sou da época que nem tinha tanta gente gravando conteúdo assim. Comecei lá em 2013, comecei a vender em 2009, vendo no Magalu, cara, desde o início da empresa. Participo dos serviços, tanto de coleta, do Magazine Luiza, desde o comecinho. Conheço muito por dentro isso, conheço muito pessoal de lá também. E a gente trouxe um conteúdo, mas eu vejo muita gente aproveitando, porque assim, falar mal no Marketplace, dá até mais porque fala bem, porque afinal a gente tem um número muito maior de pessoas que se frustraram com algo na vida E vão compartilhar daqui na rede social Inclusive se você for um desses, não me xinga nos comentários Porque o nosso time apaga, tá bom? Então deixa um comentário inteligente que eu não apago Pode ser contra o que eu tô falando aqui, mas com coerência, dados e inteligência e eu concordo, beleza? Vamos entrar nas mudanças do Magazine Luiza. Assim como vários marketplaces já anunciaram, o Mercado Livre fez mudança, a Via fez mudança, todo mundo mudando nesse cenário por causa do nosso cenário econômico. Grana, né? Grana aqui dentro. E se você lembrar, até a própria Shopee, que todo mundo falava lá atrás, também mudou quando saiu de 12%, mas eles fizeram isso aqui um pouquinho antes, para 16% de comissão. Ali na frente, né? Então todo mundo mudou. A diferença é que a gente puxa a sardinha para o lado que a gente está menos chateado. Que a gente está sempre procurando um próximo canal, né? Tem muita gente que é assim. Se você é assim, você precisa mudar. Senão o seu negócio vai viver de pequenas paixões, né? Então o negócio parece Tinder, né? Você dá match com um canal e vai até se decepcionar e você procura outro, você vai embora. E lembre-se é que o seu negócio não é o Tinder. Você não vive de dar match e ficar namorando um pouquinho só. Você vive em construir um caminho duradouro. Mas vamos falar o que interessa. Muita gente começou a fazer polêmica em cima dos 3 reais, que sim, será 3 por pedido acima de 10 Então, qualquer coisa que aconteça acima de 10 você vai pagar 3 por pedido. E aqui eu estou dizendo, se a pessoa fizer um pedido com 10 unidades, você paga 3 Se a pessoa fizer um pedido com duas unidades e o valor foi acima de 10 você também paga os 3 aqui dentro. Ah, leia os 3 reais, meu Deus, e de verdade, aqui eu estou trazendo uma informação para você. Você entende o impacto do seu negócio. Põe o faturamento na tela, ponto. Esse é o meu faturamento. Você acha que isso aqui não impacta financeiramente? Isso não impacta financeiramente. Mas eu só chego no número que eu acabei de mostrar para você, se sim, né? Se a gente gerar um resultado e o marketplace também continuar saudável. Então a mudança do Marketplace é para que ele apresente um bom balanço. Se você analisou a, a própria, né? Isso aqui é a opinião do Alexandre, beleza? Se você analisou o próprio que aconteceu com as ações do Magalu devido a um balanço né, que foi apresentado um pouco ruim, cara, os caras vão reverter isso. E o cenário macroeconômico ele não está super tranquilo. Quando a gente fala principalmente quem mexe com bilhões, né? a gente pequeno já sente, eles que mexem com bilhões sentem muito mais. Então quando a gente fala de 3 reais aqui dentro, aqui ficou claro, né? R$3,00, a lei deu R$90,00 o pedido, R$3,00. A lei deu R$40,00 o pedido, R$3,00. A Lei deu R$15,00 o pedido. 3 reais. Então aqui, independente de quantas unidades for, você sempre vai pagar os 3 reais. Então, Ale, como é que eu vou precificar todo produto, né, que tiver a tendência ou der mais do que 10 reais no pedido, você já vai calcular isso aqui, você vai embutir, alguém paga a conta, quem paga a conta é o nosso cliente. Ah, Ale, mas meus concorrentes não vão fazer isso. Tá bom, eles vão mudar um mês, dois meses, isso daqui vai fazer falta, principalmente se o ticket for muito baixo, e eles vão sentir isso daqui sim, vão quebrar, ou vai acontecer alguma coisa ali dentro. A gente não pode torcer para isso, mas os caras se matam, né? Afinal, como diria já Marcelo Rock do Preço Certo, 89% das empresas precificam errado. E não é agora, porque o Magalu pôs os 3CS, as pessoas vão precificar corretamente. Então não se ancora nessa muleta. Tipo, ah, eu vou mudar meu preço, mas o que eu faço? O que meu concorrentinho vai mudar? Então essa regra não poderia existir. Cara, se isso daí fosse acontecer, nada poderia existir, né? Porque com regra ou sem regra, a galera já erra o preço. Então eu tô dizendo que sim, né? Se você vender um pedido que foram três unidades colocadas no carrinho aqui dentro, então, vendi um produto com três unidades. Vamos lá. Três. Matemática, terceira série. Vezes. 3 Igual. A 9. Então, você já está computando no teu preço nove reais quando você vender três unidades de um produto pagando três reais, certo? Porque por unidade você já vai computar três manos Então, vamos pegar esse mesmo exemplo. Por quê? Quando você passa... Dos 79, o vendedor se Ah, Lei, isso pode mudar? Isso pode mudar? Cara, se Deus fizer, isso muda. Mas essa é a regra que é hoje. É a regra que já era desde o Expo Magalu, quando foi anunciado o frete grátis do, do Magazine Luiza. Já era assim: produtos que somados ao carrinho passassem de R$ reais do mesmo vendedor, o vendedor já pagaria o frete grátis, que está aqui, ó. Eu pus três faixas de frete grátis: 500, 500, é 1 quilo, 1 200, a 2 quilos. Então, você já pagaria isso. Qual que é a diferença? Antes, a gente, na regra antiga, não coparticipava se você tivesse 97% de postagem. Agora, com 97% de postagem, eu pago 25% do frete. Então, agora a gente começou a ver essa cobrança. Mas ela sempre existiu. Ah, o Magalu vai mudar, cara, o Magalu está sempre olhando para o cérebro. Se você é novo ainda nesse mundo, se você não pegou nenhum encontro Magalu presencial, do Leandro, da Flávia, da galera pegar o microfone lá na frente e falar assim, o que, que tem que mudar? Me diz o que, que tem que mudar. Eu vou fazer alguma coisa aqui, nós vamos mudar. Uma das coisas que mudou foi o repasse. Lá atrás a gente levantou isso, vários sellers, de que o repasse do Magalu no fluxo era ruim. E que a gente estava recebendo antecipado comum em vários canais. E aí o Magalu fez o quê? Mudou. E ele repassa semanal, né? É praticamente um dos melhores, se não for o melhor, dependendo da tua região, é o melhor repasse, que é baseado na sua postagem. Então isso aqui pode ser analisado? Isso aqui que eu vou falar pode, mas estou falando hoje. Eu estou vendo muita gente pegar a onda para tentar fazer é, informação ruim e, e colocar isso daqui de um jeito que você vai cortar seus pulsos. O que você vai fazer é reprecificar, tem isso na é sua cabeça. Mas como é que acontece aqui? A lei vende um produto de 30 reais, Então 30 vezes 3 unidades, que a pessoa comprou ali, 3 unidades, né? eu vendi... Ovo, a pessoa levou três obras. Então aqui dá R$ reais, Passou dos R$ E aí, o que, que acontece quando passa dos R$ aqui dentro? Eu pago uma dessas faixas de frete. Vamos para o ambiente mais limpo? Ó. É R$ 5,48, 873. Então vamos lá. E aí eu estava dizendo que a pessoa comprou três produtos de R$ O que deu R$ 90,0. E aí automaticamente ativou o frete grátis. O que, que acontece aqui? Vamos falar aqui de, de 600 gramas. Então o meu produto tem 600 gramas vezes 3, igual a 1,8 kg. Então quando ele entra no frete grátis, ele entra nessa tabela aqui. R$8,73 é o que eu vou pagar de frete grátis aqui dentro. Só que lembra que lá atrás você precificou para que em cada unidade eu embutisse um 3 reais, então, eu estou pagando um, R$1,3 aqui, né? Então, eu pago R$3 aqui dentro, né? Mais o meu, minha comissão em percentual. Só que eu tenho R$6 sobrando, porque eu vendi 3 unidades. Né? Então, se eu pegar 3 vezes 2 unidades, eu tenho R$6 aqui dentro. Então, quando você olhar essa venda, ela vai impactar você em R$8,73 menos R$6 que é igual a R$ 2,73. Ale, mas no pedido de R$ 90,00, isso daqui representa mais 3% da minha margem que vai para as cucuias. Aí agora é levantamento, tá? Por quê? O Leandro Soares, ele está na nossa live, tá? Ele trouxe uma informação. Menos de 10% dos pedidos, e isso não se aplica à categoria do supermercado, beleza? Mercado é vender quantidade mesmo mas menos de 10% dos pedidos são feitos com duas ou mais unidades. Então, 90% das suas vendas, elas vão caber dentro da tua regra e dentro do que você precificou. Então, mesmo que isso aconteça, várias saídas você pode usar. Primeiro, levanta da sua curva quais são os produtos que as pessoas compram mais de uma unidade. E aí você pode precificar esses caras de uma forma diferente. Ao invés de você prever R$ se você tiver um pouquinho mais de, de gordura e elasticidade, vai depender do mercado. Eu sei que não é fácil embutir margem, mas se você contar que você vai pagar R$ 3,50 para o Magalu, você está contando com 50 centavos de cada pedido que você fizer. Lembrando que 90% dos seus pedidos vão sair com uma unidade apenas. Então você tem 50 centavos contribuindo para quando isso acontecer. Existem inúmeras saídas para você melhorar isso daqui. Se você bonificar uma unidade de um produto, esse produto de 15 reais, de 30 reais, provavelmente ele deve custar algo em torno de 17 ou 15 reais. Se você bonificar para o seu fornecedor um produto aqui dentro, você tem praticamente cinco vendas que podem acontecer isso daqui, que você não vai estar tá tomando prejuízo, porque você se antecipou e bonificou com o seu produto de 17 reais. Então, de verdade, ao invés de você ficar seguindo um monte de gente que fala abobrinha E tem muita gente boa, tá? Mas ao invés de você ficar seguindo o vídeo da galera que só vem como porta-voz né, da, da, da notícia ruim E solta notícia ruim com um monte de desinformação E não apresenta pra você possibilidades Cara, repensa se é isso que você quer pro seu negócio Se é isso que você quer pro seu negócio, volta a ser CLT Que é mais fácil Porque fácil não vai ser mesmo Você vai ter que se adaptar, bicho Não vai ser fácil Tá? Assim como o CCLT também não está fácil. Mas se você se sente mais seguro, abre mão disso e volta ao CCLT. Porque você vai ter que se adaptar. Agora eu acabei de te dar: primeiro, que se você puder, em 10% dessas vendas, diminuir a tua margem e isso não te impactar, você não precisa fazer nada, só acompanhar. Segundo, você tem essas informações dentro do seu hub, do seu RP, dizendo quantas vendas você faz com mais de uma unidade, só tirar um relatório. Ah, não sei o que é isso, tá faltando gastar tempo analisando o teu negócio. Por isso que muitas empresas também não dão certo. Terceiro, se você bonificar um produto por mês, seu fornecedor, você já libera 5, 6, dependendo do valor do produto, 7 pedidos. Aí, Ale, como é que eu vou bonificar com o meu fornecedor e ele não mudar? Aí é relacionamento. Aí você realmente tem que se relacionar com o seu cliente. Quem que você acha que paga o meu percentual da ação na Black Friday? É o meu fornecedor, eu não tenho margem para tirar. Ninguém tem. Então como é que você faz a oferta? Pegando um item bonificado, o item bonificado nem precisa ser esse produto. Às vezes você pode bonificar um item de curva B ou de curva C, que ele não vende tanto, lá que like, ele aceita te dar. Porque quando você pega um item bonificado com ele de R$17,00, na verdade o que você está pegando aqui é um item que deve custar algo em torno de 10 para ele. Então você está pedindo R$10,00 para ele bonificado para fazer a venda desse produto? Ah, é ali, mas mais ticket médio é apertado. É justamente por isso que o Magalu botou as taxas. Justamente por isso que ele cobra, porque não é fácil vender um item de R$1,0, R$2, R$ reais, R$12, R$13. Por quê? Porque o CPC tem um limite, né? Que é o custo por clique para aquisição do cliente. E quem adquire isso daqui é o Magalu. Então, de verdade, tá? Não estou aqui defendendo não, estou colocando números e dados para você. Você faz realmente o que você quiser. E sempre, como eu falo, ninguém é obrigado a vender em nenhum canal de marketplace. Mas pode ter certeza que se você desativar a sua conta, o teu concorrente vai ficar muito feliz e vai tomar o teu lugar. Porque sempre tem alguém disposto a vender, sempre tem alguém disposto a se adaptar. E o mercado de empreender é a adaptação. Fechou? Deixe seu comentário inteligente se xingar, o tio, tio escuro. Tá? Então não xinga, não. Deixe o comentário inteligente aí, eu quero ouvir de você. Bora acelerar e solucionar. O problema tem que ter solução, senão volta a ser CLT. Valeu, um grande abraço.